segredo esconde Davi Miranda ao se tornar um dos religiosos mais ricos do Brasil um homem conservador e defensor da sã doutrina mas o que os fiéis dessa denominação talvez por ser pessoas humildes não imaginam é que seu líder religioso venerado como um Deus pode ser capaz de se meter em tanta confusão isso mesmo Davi Miranda sempre foi um religioso muito esperto e não demorou muito para já começar também a dar as primeiras mancadas com a lei. Estava fosse... é na cadeia até hoje. Desde 1976 que o líder da Igreja Deus e Amor passou a frequentar as páginas policiais do noticiário. De lá para cá houve muitas acusações de box, charlatanismo e tudo mais. As notícias eram abafadas pela liderança da igreja, alegando como perseguição religiosa. Parte dos inquéritos foi arquivada e pasmem, os que viraram o processo, foi absolvido, comprovando que ele nunca foi condenado criminalmente. Processo houve centenas de processos de todo tipo civil criminal, acusando daquilo que nada fez, que nada aconteceu. Será que o Deus desse homem é forte mesmo que o inocenta, mesmo contendo provas? E muitos de seus processos que se arrastaram por décadas, se acabou por dar em nada. E Davi Miranda na sua igreja preconizava o exorcismo, dando ênfase principal nas curas. A o diabo nesta mulher. Como é teu nome, Satanás? Saia dela! E por se concentrar no ato de curandeiro, fez dele um diferencial entre as demais igrejas concorrentes. Aos fiéis e seguidores de algum líder religioso, não se sinta escandalizado, pois estamos apenas confirmando as palavras de Jesus que diz Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Davi Miranda que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram. Mesmo com diversos problemas com a justiça, que contribuía para manchar sua carreira de curanteiro, ele não se deixava abalar por acusações, mas nada impediu Davi Miranda de se tornar um dos maiores pregadores do Brasil. Esta é a Igreja Pentecostal Deus e Amor em Neves, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, situada na rua Doutor Maurício de Abreu, número 1574. Esta igreja tem uma história que marcou uma grande tragédia, de um passado que contribuiu para manchar a carreira do missionário Davi Miranda. Ele o colocou nas páginas dos jornais como responsável indiretamente pelo maior crime que um líder religioso já cometeu. Mas, para compreendermos essa história, precisamos voltar no tempo para o dia da inauguração da igreja. Mais precisamente, no ano de 1976. Era o dia 11 do mês de abril. Desde as 5 horas da manhã, as pessoas de todos os tipos, enfermos com suas muletas e cadeiras de rodas, deslocaram até a igreja para receber a cura do missionário Davi Miranda. Mas, ele chegou tarde, lá pelas 15 horas, o missionário subiu na laje para começar a pregar para uma multidão de 7 mil pessoas que ocupava a área que ficou pequena. De repente, um grande tumulto começou e houve como que o estouro da boiada, resultando numa horrível tragédia. A cena é chocante de ver. O no local, 14 pessoas e outras 7 no hospital logo depois. Foram cinco homens, cinco crianças e onze mulheres que perderam. A vida. Nesta foto vemos Maria Bonifácio, uma mulher que caiu por cima de uma porção de pessoas na hora do pânico. Conseguiu sobreviver com muitas escoriações e apesar de quebrar a perna esquerda. Nesta foto, vemos o pastor Laércio Paula das Neves, que no momento já estava no fundo da igreja e não conseguiu entender o porquê a multidão se inquietou. Na hora do tumulto, Laércio se juntou a Davi Miranda e ambos fugiram do local. Mas Laércio foi preso pouco depois, já o Davi desapareceu. Laércio e Davi Miranda foram enquadrados no artigo 121 do Código Penal, por um os fiéis seguidores de Davi Miranda não aceitaram as acusações ao seu líder, dizendo que ele não tem culpa do que aconteceu, e que se ele fosse para a cadeia, eles iriam também. Eles acham que a razão está com seu líder, e enquanto o pastor Laércio tentava um habeas corpus por ser preso, a polícia procurava por Davi Miranda, que seria a única pessoa capaz de contar com riqueza de detalhes como foi que tudo aconteceu. E como ele foi muito esperto, diferente de Laércio, fugiu do flagrante. Para o delegado, ele é o culpado do que aconteceu. E além do mais, a igreja não tinha alvará, nem permissão legal para que realizasse o evento naquele local. No dia seguinte, a era manchete em todos os jornais. Um pastor preso, outro procurado, dizia este jornal. Tumulto e pânico em igreja pentecostal de São Gonçalo fazem noticiava o jornal O Globo. A revista Manchete trouxe uma matéria completa sobre o acidente, a partir das páginas 22 sobre o título Dia média dos fiéis em transe. Foi nessa época que Davi Miranda começou a pegar um ódio contra a imprensa, alegando como perseguidora de seu trabalho espiritual, como ele fala neste áudio tempo nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil. E não foi fácil, irmão, suportar a imprensa. A imprensa aproveitava a oportunidade. Se levantava terrivelmente contra nós. Quanta crítica. Quantas críticas. Quantas Quantas Quanta humilhação. Anos depois, já totalmente livre desse crime, Davi Miranda falou sobre esse episódio da tragédia da Igreja de Neves. Vamos ouvir. Quando o meu irmão ouve lá aquele grande acidente do tumulto no Rio de Janeiro, onde nós inaugurava a nossa igreja própria de Neves, lá em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fiquei surpreso naquela inauguração da igreja. Tinha uma cerca de 150 mil pessoas nessa inauguração. E o tumulto ali foi tão, grande, e o tumulto foi tão grande, tão grande, tão grande. E tão grande. Eles achavam que era padre, porque chamava missionário. E eles iam em massa. Vamos. E meus irmãos, foi um tumulto tão e grande. Irmãos, eu gritava nada. pelas cornetas eu e alto-falando. Ninguém me escutava, não. era grito total. No fim, meus irmãos, e até, e até final, a tarde, naquele dia, irmãos, e morreram, morreram, morreram espizoteados. Morreram 22 pessoas. Bem. Dali para cá que a igreja aumentou. É. Meus irmãos, Vistos eu irmãos, não acredito. Todos aqueles que tinham da família que pereceram, Deus morreram Deus, que naquela época. Da família, aquela que sabe o que aconteceu? Senhor! Todos foram depor ao meu favor, nas se diante dos rios. Se não fosse, um. a igreja é uma igreja revelada por Deus. Deus estava Deus. na cadeia até hoje. Daria. Nunca fui condenado até hoje, irmão. Na época, ele sumiu e só depois de um tempo, sete advogados o apresentaram. Mas, para a sua alegria e de seus fiéis que o testemunhava a favor dele, ele foi absolvido no processo, no qual era acusado de, um, de um culposo. É uma das milhares de pessoas que estavam no dia do acidente. É esta senhora que se chama Zelita, que na época não era uma cristã e conta como foi aquele dia. Vamos ouvir. Foi um dia glorioso. Tinha muita gente aqui nesse salão da igreja, estava cheinho mesmo. O pátio estava cheio, a frente da rua ali estava tá cheinha mesmo. A gente chegou a ficar ali na costada linha do treino. E o missionário chegou com aquele avental branco, com a bíblia, subiu ali para cima da laje da livraria e levantou os dois braços para o céu e começou a orar o Senhor. Ele orou pouquíssimo tempo. Aquele povo que estava no pátio, começou a cair tudo endemoniado no chão. E o povo que estava aqui dentro do salão, pensando que ele vinha para o altar, mas ele não veio, ele subiu para lá. Aquele povo começou a sair... E foi pisando aquelas pessoas endemoniadas, pisando, pisando, porque eles queriam sair para fora, porque viu aquele povo caído e não sabia o que era. Era o missionário que estava lá em cima orando. Então aquele povo foi pisando, aquele povo, aquele povo que saiu de dentro, aquele tumulto foi onde matou aquele povo que estava tudo estendido ali no chão. Foi um dia glorioso que foi o dia que eu encontrei Jesus. Conforme ouvimos, a oração do missionário fez os demônios se manifestarem nas pessoas, as fazendo cair no chão. E o povo de dentro do salão saíram para ver, e em tumulto foi pisando em cima das pessoas, as matando. Neste comentário feito por um fiel da época, descreve como foi a fuga de Davi Miranda diante desse crime, que um irmão ao ver o tumulto tirou o missionário colocando num táxi. Chegando na Dutra, o táxi quebrou e então mesmo pegou uma carona com o caminhoneiro, que o levou até São Paulo. E a irmã Zelita confirma também como foi. Vamos ouvir. Aí de repente o missionário desceu correndo e veio um carro, pegou ele e levou ele porque... Tava um desespero muito grande, achando que ele tinha matado aquele povo. Mas ele fez pouquíssimos minutos de oração que ele fez, foi muito demônio que caía pelo parte da igreja. E para a glória de Jesus, nós encontramos Jesus aqui. O pastor Amarildo fala também como foi a fuga de Davi Miranda. A gente ouve muitas histórias né, nessa época, porque foi nessa época que... O missionário, ele conseguiu foi. pegar uma carona, foi. né, de chegar até mais ou menos, acho que foi. a BR, e no... conseguiu depois, com um caminhoneiro, até chegar foi. em São Paulo, foi. né, porque a, naquela época correndo. a polícia queria pegar, é. o povo, estava uma confusão nesse lugar, ele saiu a tempo ainda. e ele chegou em São Paulo tranquilo, né, e depois teve que responder, nessa né, essas questões todas, é. foi comunicado... É, departamento Jurídico e tudo isso da igreja. A irmã Zelita afirma que já tentou na sede de São Paulo testemunhar sobre sua conversão. Mas por se tratar desse assunto, ela foi barrada em não contar. Vamos ouvir. Porque quando eu estive em São Paulo, lá em 2017, eu pedi ao Senhor que me desse uma oportunidade que eu pudesse gravar isso. Mas graças a Deus eu não tive e hoje eu tive essa oportunidade que nem esperava por ela. Será que não deixaram ela falar para não expor ao público esse acontecido? Para não escandalizar a Igreja de Deus? Sobre a cura da Igreja de Neves, a pergunta é... Era Deus o responsável por essas 21 ou Satanás? Se Davi Miranda tinha o poder da cura, por que não orou e ressuscitou, assim como fez em outros eventos? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Grita, meu Deus! de Jesus Cristo. como já ressuscitar dezenas e dezenas de pessoas mortas. Ressuscita este homem aqui. mundo Você viu quando você morreu, não? Nodinho. Não, não. Tá assustado agora bom vai ver que nesta época ele ainda não possuía este poder vai saber.